e disse, se tu também compreendesses hoje O que te pode trazer a paz Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti E te cercarão de todos os lados E não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs. Celebrar a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo é celebrar também esses dois pilares da nossa fé, estes grandiosos homens que são considerados príncipes da igreja. E o templo é um sinal visível da nossa fé, onde o povo se encontra para celebrar o mistério pascal. E nós temos na Basílica de São Pedro, também esta grande representação de uma árvore que com seus ramos acolhe a muitos, tal como na parábola de Jesus nós ouvimos Daquela pequena sementinha que depois cresce e se torna um arbusto que acolhe os pássaros e dá sombra Também a Basílica de São Pedro acolhe peregrinos católicos do mundo inteiro, de todos os cantos da terra como esta representação de que nós somos uma igreja una, santa, católica e apostólica. E é por isso que ali se encontra o corpo de São Pedro, o primeiro Papa. E todos os sucessores de Pedro, é? os papas, sempre foram guiados pelo Espírito Santo. E nós temos também os demais bispos, porque nós sabemos que o Papa é o Bispo de Roma Demais bispos que são sucessores dos apóstolos Celebramos igualmente aquele que Por mais que não tenha feito parte do grupo dos doze Foi apóstolo, Paulo E é por isso que há uma basílica também dedicada a ele Chamada Basílica de São Paulo fora dos muros Porque assim ele foi morto, não é? Foi morto fora dos muros da cidade. Lá se encontram não apenas os seus cestos mortais, mas também as correntes que foram usadas em uma das suas prisões. E nós vemos nesta igreja também a representação de um homem incansável na fé. Estar nessas basílicas, ou pelo menos... Acompanhar uma missa celebrada nessas, seja pela televisão, os meios de comunicação, é estar em comunhão com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando-nos da nossa origem. Jesus Cristo é aquele que institui a sua igreja. E nós temos o fundamento de Pedro, aquele que arrebanha o povo de Deus, que acompanha. Aquele que cuida, aquele que direciona na fé. Nós temos também como uma outra grande base. Paulo, com seu ardor missionário, expande o anúncio da fé. Resgata, forma comunidades, ensina. Uma igreja sempre representa a fé de um povo e a fidelidade Assim como essas basílicas representam a fidelidade desses homens e dos demais que vieram depois deles. A nossa igreja, também o templo, é um sinal que desponta de uma igreja formada por homens e mulheres que são estas pedras que sustentam o verdadeiro templo. O próprio Jesus é aquele que ia ao templo. Desde pequeno com os seus pais. É aquele que nas festas se encontrava no templo. Mas é aquele que anuncia um templo maior do que aquele de Jerusalém. Ele fala do templo do seu corpo. Chegará o dia em que os homens adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí que vem a grande realidade de que nós somos igreja. Não apenas quando nós estamos neste templo que é necessário para o nosso encontro, mas quando nós nos sentimos templos vivos de Deus. A exemplo de São Pedro e São Paulo, guiados pela palavra de Jesus Cristo. E o próprio Jesus, ao estar com os apóstolos, mostra a sua humanidade, que esconde a sua divindade lá naquela igreja apostólica junto àqueles que são formados depois enviados Jesus também chora e são dois os momentos que Jesus chora diante desta igreja que se forma primeiro momento é quando Lázaro falece Jesus chora diante do seu amigo se solidariza conosco a família humana que também chora a partida dos seus. Mesmo anunciando a nós a ressurreição Jesus mostra que ele, Deus humanado ama com um coração também humano como o nosso. E não há problema nenhum em chorar junto com os seus amigos e crer em Jesus Cristo é saber que mesmo derramando as nossas lágrimas, nós temos a esperança que é regada por estas lágrimas. Um segundo momento em que Jesus chora, e aqui está um grande lamento do Senhor, é aquele que o Evangelho hoje narra para nós. Jesus, a caminho de Jerusalém, avista esta cidade onde se encontrava o templo, o local em que todos os judeus Caminhavam para a Páscoa uma vez na vida quando podiam E Jesus olha para aquela cidade e chora Chora porque ela tinha tudo para acolher o Messias, o Salvador E no entanto se fecha ao anúncio do Senhor Chora porque muitas pessoas vão aclamá-lo como rei Mas outras mais vão agora condená-lo Jesus chora não porque é maltratado, Jesus chora porque aquele povo diz não à salvação. Não é uma simples rejeição, o povo está agora se fechando para a salvação que o próprio Deus vem trazer. Jesus visita Jerusalém, Jesus visita cada um de nós que somos agora a Jerusalém. Que nós, amados irmãos, sejamos esta igreja viva, atuante, guiada pelo Espírito Santo, que tem como fundamento Pedro e Paulo e que caminha junto com os irmãos e irmãs do mundo inteiro e junto com o nosso Papa Francisco. Uma igreja que chora também diante de situações que abalam o mundo inteiro, mas uma igreja que crê, uma igreja incansável na sua missão de evangelizar a exemplo de Paulo, uma igreja que também arrebanha e cuida, uma igreja que acompanha através do seu pastoreio, das suas pastorais, a exemplo de Pedro. Que Pedro e Paulo nos ajudem cada vez mais com a sua intercessão e exemplo a sermos a igreja do Senhor presente em Santa Cruz do Rio Pardo nesta paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos ficar em pé